Olá pessoal, hoje eu falo lembro, sobre como você configurar o seu ambiente LAMP usando Docker. Tá? Se você já programou em PHP, você sabe muito bem o que é isso. LAMP é o acrônimo para Linux, Apache, MySQL e PHP. Tá? A grande vantagem de usar LAMP com Docker é que você vai ter um ambiente idêntico ao de produção. Ou seja, você não vai ter é, um ambiente como normalmente as pessoas usam LAMP. Você não vai ter um ambiente onde tem na sua máquina tem instalado todos os sistemas necessários para o lump rodar tudo dentro, do mesmo, dentro da mesma caixa. A ideia do Docker é que você separe isso da mesma forma que você vai fazer em produção. Então, se sua produção usa Docker, é possível de você levar o seu ambiente como você trabalha em desenvolvimento para a produção. Isso é uma grande vantagem. Sem contar que mesmo você só quer usar para desenvolvimento, ele é muito fácil de você subir. Tá? Então, se você quiser apenas testar, se você quiser apenas desenvolver, é muito fácil. Tá. Se você não sabe nada sobre Docker e nada sobre Docker, Docker Compose, eu aconselho que você valer um pouco sobre isso. Tá. Se você não sabe nada ainda assim você quer ver esse vídeo, eu acho que você vai conseguir executar todos os passos do vídeo sem saber muita coisa sobre Docker. Tá. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou, vou abrir um, um, o nosso terminal tá, para mostrar para vocês como é que funciona. Hum. Um exemplo, eu já tenho um, um, um Docker Compose aqui criado, né? É, quem já usou Docker Docker Compose sabe que o Docker Compose precisa de um arquivo de configuração, um arquivo de parametrização chamado Docker Compose.yml. Dentro desse arquivo, eu tenho toda a descrição de, do meu ambiente, né? O ambiente, ele é um conjunto de serviços, né? Cada ambiente é, de especificação de mente completo, ele é composto por serviços. Aqui eu tenho dois serviços. Né? Dois serviços que um é o um serviço web Que tem as suas configurações E outro é o um serviço DB Dentro do serviço web Tem algumas parametrizações A primeira dela é imagem Eu estou dizendo aqui qual é a imagem que eu vou usar Para parametrizar esse serviço Então, nesse caso aqui A imagem utilizada é a imagem do tuntum Apache PHP Essa imagem, ela, é, ela não é oficial da, da Docker Inc mas ela é de uma empresa que foi, que foi adquirida pela Docker. A Tuntum foi uma empresa que há pouco tempo foi adquirida pela Docker. Então, é uma imagem muito confiável. Tá? Então, se você quiser usar essa imagem, pode usar é, com bastante tranquilidade. Eu tenho aqui uma outra parametrização, que é o ports. O que, é que eu estou falando com isso? Eu estou dizendo que a porta 80 do Docker host vai ser mapeada para a porta 80 do container. Quando eu iniciar o container, ele vai mapear a porta 80 do Docker Host para a porta 80 de dentro do container. Dentro do container, eu tenho uma pasta que vai estar escutando na porta 80. Então, quando eu conectar na porta 80 do meu Docker Host, eu vou estar automaticamente conectando na porta 80 desse container aqui. A, a terceira parametrização é o links. O que, que o links faz? O links, basicamente, como o próprio nome já, já, já faz entender, é que ele cria um link com um outro serviço. É um serviço linkado ao outro. Como é que funciona isso, Rafael? Um link nada mais é do que uma parametrização de nomes. O que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando a aplicação que está rodando nesse serviço é, tentar conectar ao hostname chamado DB, ele automaticamente traduz o nome, é, faz uma tradução de nomes, ou seja, ele traduz o nome DB para o IP que o container DB vai pegar quando ele for iniciado. Isso aqui é muito legal para criar toda a automatização do processo. Você não precisa se preocupar qual é o IP que você precisa conectar no outro banco de dados. Tá? Então, é, uma das grandes vantagens do Docker, Docker Compose é que você pode fazer esse tipo de linkagem. Isso é muito legal. É, ele facilita bastante a sua vida aqui. Então, eu estou aqui linkando o, eu, esse serviço ao serviço TB. Por último, na parametrização do web aqui, eu tenho o volumes. O que é volumes? O que, é que eu estou fazendo aqui com volumes? Eu estou mapeando a pasta que eu estou executando o Docker Compose, a pasta que eu estou nesse momento, o pwd é isso, né? Quem já mexe com Linux sabe o que é que funciona o pwd, mas para quem não conhece, essa variável aqui basicamente tem a pasta atual, a pasta corrente. Então eu pego a pasta atual, a pasta corrente, a pasta que eu estou e faço o um mapeamento para a pasta app. Essa pasta app é a pasta usada como document root do Apache, nessa configuração desse Apache aqui. Então, tudo que tiver dentro dessa pasta, ele vai ser é, acessado automaticamente pelo Apache. Então, se tiver um index aqui dentro, aqui, ele vai ser automaticamente acessado pelo Apache dessa máquina, beleza? Agora vamos para a imagem, o serviço DB. Dentro do serviço DB, temos a imagem MySQL, também conhecido como MySQL. Então, eu tenho uma imagem chamada MySQL, que quando esse serviço for instanciado, ele vai também instanciar essa imagem a um container chamado db. É, eu tenho aqui agora uma outra, uma outra parametrização, que são environments. O que, que essa parametrização faz? Essa, essa parametrização é, descreve variáveis de ambiente que vão ser carregadas nesse container. Quando esse container iniciar, ele vai ter essas quatro variáveis de ambiente. O que, que isso quer dizer, Rafael? O que, que isso tem vantagem para mim? No caso de imagens, variável de ambiente é muito usado. Por quê? Porque essa imagem aqui ela foi construída de uma forma que ela vai ler essas quatro variáveis. Ela espera que essas quatro variáveis existam de alguma forma. Então, se elas não existirem, nesse caso, dessa imagem, ela vai ignorar. Tá? Em alguns, ela vai acertar alguns valores padrão e em ela vai simplesmente ignorar. Então, aqui, o que, que acontece? Quando eu, eu especifico a variável de ambiente chamada mysqlroot, my Password. Quando eu especifico essa variável de ambiente aqui, eu, o que, é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a senha do meu root, do, my, do MySQL, senha do root do meu MySQL é essa aqui. né? Então, quando, e a outra o outro variável de ambiente que eu estou dizendo aqui agora é o MySQL Database. O que, é que eu estou falando aqui, Rafael? Essa imagem, ela, quando ela, ela encontra essa variável de ambiente, ela pega o resultado dela, que é o Lamp, ou seja, eu vou criar uma, um, uma, um banco de dados chamado LAMP. Então, se eu quiser chamar outro nome, a aplicação, o projeto, ele vai criar o banco de dados com o nome que tiver aqui. E essa variável aqui, essa terceira variável, ele cria um usuário. E esse usuário tem acesso total ao banco que eu, fui, que eu criei aqui em cima. Tá? Então, se eu criar um usuário chamado LAMP User, o usuário LAMP User vai, ser, vai ter acesso completo dentro do banco LAMP. E, por último, eu tenho uma senha do usuário Lamp User aqui. Tá? Então, eu vou, coloco uma senha qualquer. Tá? Então, agora eu acabei de especificar todo o ambiente. Agora vamos usar esse ambiente. Vamos dizer como é muito simples de usar. Então, se você está querendo pausar o vídeo para é, copiar manualmente todo, todo o texto, não se preocupa. Tá? Aqui embaixo vai estar tá na descrição o link do blog, que vai estar tá a documentação lá. Não precisa pausar o vídeo para copiar. Você pode entrar no link e, e dar um copy paste. Tá, então, vamos acessar aqui agora. É, vamos subir o ambiente, como vocês sabem, para subir o ambiente Docker Compose, é Docker Compose App-D. Esse "-D", aqui, é para ele rodar em background, para a minha, minha console não ficar travada. Então, eu estou subindo o ambiente aqui agora. Eu estou subindo o ambiente com base. Se eu estou subindo o ambiente Docker Compose aqui, ele vai esperar que eu tenha um Docker Compose e em email na mesma pasta. Então, eu tenho um Docker Compose e em email na mesma pasta. Se você vê dentro dessa mesma pasta, eu também tenho um index.php. Lembra que eu falei? Essa pasta vai ser mapeada para dentro do container web. Então, esse index.app está dentro da pasta app. Tá? Então, index.php está mapeado para a pasta a... barra app barra index. Então, o meu Apache lá dentro vai conseguir ler esse arquivo tranquilamente. Então, eu já iniciei a máquina. Eu vou dar aqui um docker logs, um docker ps, para saber se está tudo ok. desses dois ambientes estão funcionando. Os dois ambientes estão funcionando, como você pode ver, o do, do Apache com o LAMP Web 1 e o LAMP Web DB 1. Então, como é que eu testo isso agora, Rafael? Para testar, é muito simples. Primeiro, eu preciso saber qual é o nome... O, o IP, na verdade, do meu Docker Machine, né, do meu Docker Toolbox, é, eu não estou usando o Linux aqui para fazer esse vídeo, eu estou usando o Mac, e nesse caso aqui eu estou usando o Docker Toolbox. E o Docker Toolbox, ele roda um virtual, um virtual box, então eu preciso saber qual é o IP desse Docker Host. Então eu dou um Docker LS aqui, e aqui eu tenho o IP que eu vou usar. Né? Eu dou um CP aqui. Então aqui agora a gente vai abrir um navegador, para fazer um teste do ambiente em execução. Pronto. Aqui agora, eu vou na navegação, copio aqui o IP que eu já estava usando e vou ter acesso ao meu index.php. Tá? É, aí, se agora, se eu quiser modificar, né, se eu quiser modificar o meu código PHP, o que é que eu faço? É, basicamente eu venho aqui no meu, no meu terminal, acesso o index.php e faço a modificação que eu quiser dentro do meu, no meu PHP. Oi, o, o, mundo. Oi. Eu vou acessar aqui o eco aqui. Eu vou acessar aqui agora a minha aplicação, eu vou salvar esse arquivo e você vai ver que... Essa aplicação aqui, ela foi modificada. Eu não preciso restartar a... o meu serviço Apache para isso acontecer. Tá? Então, como ele está rodando, ele é um código é, dinâmico, então eu vou conseguir trabalhar aqui tranquilamente. Perceba que foi muito fácil subir esse ambiente. Com apenas um arquivo de configuração e um comando, eu tenho um ambiente rodando em produção é, para eu desenvolver. Em produção, não, é, é em desenvolvimento. Mas eu posso também usar o mesmo ambiente para produção. Se eu tiver um servidor e eu quiser pegar esses dois containers e colocar lá dentro, eu vou estar usando o mesmo ambiente. Essa é a grande vantagem do Docker. Né? Além da facilidade de você subir ambientes fáceis em poucos segundos. Tá? Então, pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, clica aqui em curtir. É, se você achou alguma coisa não muito boa, pode comentar aqui também. A ideia do vídeo é continuamente a gente estar tá melhorando os vídeos. Se você tiver uma sugestão de novos assuntos para serem criados vídeos, então... É... Comente, por favor. Só assim podemos melhorar. Muito obrigado.